Olha a bomba que eu tenho aqui. Dá só uma olhada. Tamo Correios se Uber sair do país, afirma Luiz Marinho. A publicação continua dizendo. Ministro do Trabalho quer discutir regulamentação do trabalho por aplicativos com plataformas existentes no Brasil. O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que não se preocupa com a saída da empresa Uber do país, caso não concorde em tratar sobre a regulamentação dos prestadores de serviço da plataforma. Marinho afirmou, abre aspas, chamar os Correios, fecha aspas, para desenvolver um novo aplicativo se necessário. A fala foi em entrevista ao jornal Valor Econômico nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, abre aspas, na Espanha, no processo de regulamentação, o Uber e mais alguém disseram que iam sair. Esta rebeldia durou 72 horas. Era uma chantagem. Me falaram. E se o Uber sair? O problema é do Uber. Não estou preocupado, fecha aspas, disse Marinho. Marinho alega que os Correios têm capacidade logística para, abre aspas, criar um aplicativo e substituir as plataformas existentes, pois aplicativo se tem aos montes no mercado, fecha aspas. Entretanto, a Exame publicou o seguinte, Uber vai sair do Brasil? Empresa esclarece fala do Ministro do Trabalho, abre aspas, a empresa que deixou o país após a regulação foi a Deliveron, que fez cerca de 4 mil entregadores espanhóis perderem acesso à geração de renda. A Uber continua suas operações na Espanha e tem apresentado ao governo os problemas identificados na implementação da regulação, Fecha aspas, diz a empresa em comunicado publicado pela Exame.